Meu nome é Marco Antônio e eu vou te mostrar isso agora, como é que funciona. Vamos lá, vou escolher aqui uma pessoa, você precisa começar por isso, escolhendo para quem que você vai agendar, então vamos escolher o Marco Antônio aqui, eu mesmo. Vou, é, vou escolher aqui alguns locais, vou mudar antes aqui a data, vou escolher a data que eu quero começar esse agendamento, eu vou imaginar que eu vou fazer o agendamento para semana que vem. Então vou começar no dia 20, tá? Uh, dia 20, vou escolher aqui esses pontos, vou clicar aqui. Eu tô selecionando aqui com o teclado, tá? Eu dei enter, tá? É uma opção, é um recurso para você fazer isso mais rápido ou dar dois cliques no local. Então, o objetivo é colocar, selecionar esses locais, jogar eles aqui embaixo do sistema. E pronto, aqui vai funcionar, aqui começa a repetição. E olha só, escolhe, né? aqui eu disse o seguinte, como fazer a repetição de um local. E aqui eu já vou te mostrar duas coisas, como que você faz somente de, um de, de uma visita né? ou de, da rota inteira. Por que da rota inteira? Né? Olha só, vamos imaginar aqui, eu coloquei em ordem esses locais. Deixa eu calcular a rota aqui. O sistema falou que é 10 km fazendo essa ordem, mas eu não quero, eu quero, eu quero otimizar isso. É, eu quero fazer a melhor rota, vou clicar aqui, o sistema já fez a melhor rota. Olha só, Então eu quero, eu quero adotar o seguinte, eu vou repetir essa rota todo dia, então eu já posso fazer a repetição dela toda. Então perfeito, o caminho é o mesmo, tá? Entenda que o caminho é o mesmo, a gente vai trabalhar agora na repetição. Então, vou clicar na primeira, aqui, repetir, não fica preocupado que você não vai precisar fazer uma por uma, tá? Então olha só, deixa eu te mostrar aqui, foca na minha tela. Aqui a gente tem primeiro confirmação de, de fuso horário, vai basear no seu contrato, utiliza sempre a ah, onde você está aqui. Se não vier o fuso horário que você está, faça esse ajuste aqui e, confi e confirme em configurações da sua empresa o seu fuso horário. Escolha a repetição, então vamos lá. Quais são as opções que a gente tem? Todos os dias, vai colocar de segunda a segunda isso daqui. Alguns pré-definidos. Segunda, a sexta, então ele já vai colocar os dias úteis da semana. segundas quartas e sextas ou então ao contrário, terças e quintas, feiras, né? Ou então, semanal, até aqui acredito em nenhum segredo, né? O que você colocar, ele vai respeitar. Aqui começa a ter algumas coisas interessantes. O semanal, pô, mas o que é semanal? Toda semana vai ter alguma coisa. Mas qual, né? Qual o dia semanal? Poxa, vamos imaginar que você precisa na quarta e na terça. Na terça e na quarta. Não eram opções que existiam ali, mas você selecionou isso, olha só. Então, toda é, toda a terça e toda a quarta vai ter justamente, a, olha só, coloquei errado aqui, ó, terça e quarta. Então, toda terça e quarta vai ter essa repetição, né? então eu vou repetir. E vai repetir isso a cada, como que vai repetir isso? A cada, no caso aqui, uma semana. Mas você fala assim, como mas pô, é cada 15 dias que eu tenho que ir lá. Aí eu tenho que ir e ficar dois dias, porque é muito grande o que eu tenho que fazer, tenho que fazer várias coisas e tal. Então, olha só. então, nessa opção você vai colocar aqui, ó a cada duas semanas. Então, a cada duas semanas, toda terça e quarta, você vai é, vai ter essa repetição aqui. Olha só, é, esse repete a cada é sempre baseado aqui nesse campo que você escolheu. Né? Então, você poderia escolher só um item aqui, por exemplo, toda sexta-feira você tem que ir nesse cliente, e pode ser toda semana que você vai, ok. Mas de repente você precisa ir toda sexta-feira a cada três semanas, né? porque não precisa ir toda semana. Então nesse cenário, muda aqui para semanal, né? A cada três, então, ou seja, a cada três semanas, toda sexta-feira, né? o sistema vai agendar, tá? Antes da gente ir para os próximos passos, eu vou explorar outras possibilidades de repetição aqui com você. Que é o mensal, então, é todo mês, né? Ele vai, ele vai repetir e, e começa quando, né? Então é sempre nessa data, tá? Sempre no dia, então todo mês. E pode ser que eu falei, pode ser de repente você precisa fazer uma visita por trimestre nesse cliente. Tudo bem, Vamos colocar aqui, a cada três meses nesse dia vai ter uma visita nesse cliente ou então uma rota, né? vai repetir essa rota. Ou então a cada bimestre, então você pode colocar sempre dois. Esse campo, é, repetição, é sempre referente a esse item aqui, ao que você escolheu. Então semana, é sempre semanal, mensal e anual, mesma coisa anual também, então sei lá, se vai vou demorar dois anos para voltar, poderia ajustar aqui também. Então é sempre referente a esse campo aqui, tá bom? E olha só, quando a gente escolhe esses pré-definidos aqui, não vai aparecer esse campo, né? E realmente já não faz mais sentido. Então é, vou manter aqui o semanal como exemplo. Vou colocar aqui, vou voltar desta feira vou deixar toda uh, quarta-feira. pronto. Quarta-feira, só que eu vou começar é, isso na semana que vem, né? que eu justamente onde já tinha começado. Então é, as outras funções aqui. Detalhe, o início, né? O início é o seguinte, ele vai considerar a primeira data. A partir desse início. Então pode ser que você está fazendo um planejamento para o mês que vem. Eu estou hoje no dia 14, mas eu quero que ele comece no dia 1, do, 1 de maio só. Só no mês que vem. Então a, ajusta isso daqui. Quando que começa essa recorrência, né? Deixa eu voltar aqui para uma semana. E olha só, outras opções que a gente tem de configuração. É o seguinte: eu disse qual é a frequência que eu quero ir. Então são essas daqui que eu mostrei. Qual que é a repetição? dessa frequência. Então, o que eu coloquei vai se repetir, né? A com que, com, com de que forma, né? Cada semana ou cada mês ou cada dois ou três. Qual é o dia, né? O, o, o período e fiz tudo isso e faz assim, tá bom? O que, que falta? Falta dizer quando que termina isso. Eu tenho algumas opções para isso. Aqui no caso eu tenho três opções para isso eu posso dizer o seguinte, eu não quero que termine nunca, a princípio, até que eu cancele aqui esse, esse, esse tipo de planejamento, ou até que aconteça alguma coisa com o cliente, eu vou sempre fazer essa repetição, essa visita ou essa rota, nunca, mantenha nunca, e, é perto de concluir, o sistema vai ficar gerando isso né, para sempre, ele sempre vai vai estar tá atualizado a rota, ou você fala assim, olha, eu tenho que ir 10 vezes, eu preciso fazer 10 vezes essa visita, ou preciso fazer isso 10 semanas, então, Entenda o seguinte, uh, ao, ao clicar aqui em após, né? então, toda vez que acontecer essa ocorrência aqui, a gente chama de, de ocorrência aqui, do, do que você configurou aqui em cima, ele vai contar como uma. Então uh, vamos imaginar que você precisa, eu vou falar em vezes para ficar mais simples, vamos imaginar que você precisa ir 10 vezes para o cliente. Se você vai uma vez por semana, você colocar 10 ocorrências, vai acabar dando 10 semanas. Então é, é a forma de você considerar. Vamos que você, tem, você precisa de 6 meses né, é, direto no cliente todo mês. Tá? Tudo bem, o que você vai fazer? Mensal, vou escolher vou, vou uma vez por mês e durante 6 meses. Então essa recorrência vai durar os primeiros 6 meses. Depois você vai de dois em dois, aí você vai fazer uma nova recorrência. E aí você vai mudar isso aqui de dois em dois meses, e aí vai ficar mais seis meses, só que mais espaçado, tá bom? É uma opção. Então, olha só, eu vou voltar aqui para semanal, no exemplo que a gente estava, define quantas ocorrências vão acontecer isso daqui. É, se a gente estiver usando, por exemplo, o exemplo mais básico aqui, uh, todos os dias, de segunda a sexta, pronto, toda semana, de segunda a sexta, vai ter recorrência. Quantas vezes eu vou acontecer isso? Sei lá, você precisa fazer 50 visitas, coloca aqui 50 visitas, isso vai, essa ocorrência, essa repetição vai acontecer 50 vezes. Né? Então, de segunda a sexta-feira, é, cada dia vai contar como uma ocorrência que ele vai estar tá realizando. E você também tem a opção de falar o seguinte, ah, não quero fazer conta, não tem ocorrência. ocorrência eu, eu preciso de o seguinte, até o final do ano, até uma data específica, no caso, eu preciso fazer essa, essa rota. Depois eu não vou fazer mais porque eu vou ajustar, vou fazer vou fazer outro tipo de serviço ou então finalizar esse tipo de contrato, vou para outro. Enfim, independente do motivo. Escolhe o seguinte, a data que você quer que isso aconteça. Coloca até essa data. Então, até essa data, essa rota ou essa visita, essa recorrência está planejada. Passou essa data aqui, o sistema já vai entender que não é para gerar mais esse tipo de recorrência. Tá bom? Então essa aqui é uma forma para garantir que é, você não tenha que ir no planejamento e cancelar alguma coisa aqui que realmente já está já planejada. Se você tem data para concluir, até aconselho que você utilize essa função aqui. Então é, clique em concluído e olha só, o objetivo da videoaula era você aprender da forma mais rápida possível, né? eu tentei explorar todos os campos, como agendar uma recorrência, mas eu quis mostrar para você também que você também pode ah, agendar, né, fazer a recorrência de uma rota. E aqui é o seguinte, tá vendo a minha tela aqui no fundo? Ele já fez essa recorrência, então ele colocou aqui ó, todo dia da semana, aqui em si, aqui está bem clarinho, até né, dezembro aqui, ele, ele colocou os três pontinhos para essa visita, mas ele não colocou para as outras. E ele vai me perguntar, pô, você quer você colocar essa recorrência para as outras visitas do dia também ou só para essa? Se você tiver colocando uma recorrência, fazendo uma repetição, e só tiver uma visita na sua agenda, o sistema não vai perguntar isso para você. Agora, se tiver mais, ele vai perguntar, fala, olha só, tem mais visitas, né, que é o que ele está acontecendo aqui, tem mais, o que, que você quer fazer? Tá bom, nesse caso aqui, eu vou, poxa, eu já tinha feito a rota, já entendi que eu vou repetir ela, né, toda semana. Vou colocar aqui sim, aí o sistema vai ajustar aqui, vai colocar tudo que a gente configurou lá. Lembra que eu falei para você não ficar preocupado? Então, ele já colocou isso em todos os locais aqui, e aí você pode salvar e tá feita a recorrência. Assim, Mas Marco, de repente eu preciso adicionar, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Eu preciso adicionar, eventualmente, daqui duas, três semanas, um novo local vários locais. Eu quero adicionar aí nessa rota e fazer esse planejamento. Tudo bem, faz o mesmo procedimento você vai uh, clicar na edição, vai voltar para essa tela aqui, você vai adicionar esse, um novo local aqui que você tem que fazer, uh, por exemplo, aqui. Esse novo local vai aparecer aqui ó uh, sem, uma, sem uma repetição, você coloca a mesma repetição que você colocou e salva. Pronto, a rota está editada, o sistema já vai fazer toda a inteligência por trás e vai entregar pronto para quem está na rua fazer essa rota e já na melhor é, ordem né, da que, na melhor ordem, na melhor sequência que ele tem que fazer as coisas, tá bom? Obrigado pela atenção!